Olá, viemos apresentar o projeto Open Access e Creative Commons As contradições entre o sistema de direito autoral e o acesso ao conhecimento Sob a orientação do professor Marcos Henrique com participação dos alunos Ana Luisa Bretas Bruno e Felipe Ceda de Andrade Agora, você sabe o que é Open Access? O acesso aberto se desenvolve no contexto digital pressupondo a eliminação de barreiras de preço assinaturas, taxas de licenciamento taxas de pagamento e visualização e barreiras de permissão para os usuários. E você sabe o que são as licenças Creative Commons? São licenças públicas que têm por objetivo fornecer permissões jurídicas para que obras de diferentes naturezas possam ser disponibilizadas e utilizadas por qualquer indivíduo. A partir do conhecimento desses instrumentos, que possibilitam o acesso ao conhecimento, o plano de pesquisa do projeto gira em torno de, das seguintes perguntas. O sistema Quales é Periódicos da CAPES apresenta elementos de ruptura e contradição com o sistema jurídico de Direito de Autoral vigente? Quantas são as ocorrências de Open Access e licenças Creative Commons nos periódicos nacionais de extrato mais elevado a 1 e a 2 em todas as áreas do conhecimento? A hipótese formulada é de como a crescente ruptura com o restritivo sistema de Direito Autoral brasileiro, em razão do crescimento do movimento de acesso aberto e da disseminação das licenças Creative Commons. A técnica metodológica empregada é empírica de análise documental, realizada por meio de acesso às bases de dados referentes ao qual, aos quadros periódicos, fundamentada na tensão entre a moralidade da aspiração e a moralidade do dever proposta por Zeno Bankowski, além das regras de inferência, elaboradas por Lee Epstein e Gary King. A coleta de informações está sendo realizada no banco de dados dos periódicos quadros da CAPES, encontrados na plataforma Sucupira. As falinas elaboradas buscam encontrar as seguintes informações. O ISSM do periódico, o nome do periódico, a classificação no Qualis -Caps, a área de avaliação, se este possui taxa de acesso, de submissão, publicação e avaliação, se o periódico utiliza o sistema ojs qual software de processamento usado, a indicação das licenças Creative Commons um trabalho executado e, por fim, a natureza jurídica da instituição de ensino superior responsável por aquele periódico. Como resultado parcial da pesquisa, pode-se concluir que as políticas editoriais nos periódicos analisados até o atual momento rompem com os padrões legalmente restritivos do direito editorial brasileiro. Afere-se também que o acesso aberto e o uso de licenças Creative Commons já fazem parte da realidade brasileira, sendo a presença da licença do tipo CC BY e da não cobrança de APCs recorrente nos periódicos estudados. Obrigado pelo interesse no projeto e por ter assistido ao nosso vídeo.